Eu chamo Carminda Albina Martins Carreira, sou natural do Val, nasci aqui no Val. Os meus pais eram agricultores e eu andei aqui na escola, fiz a quarta classe muito bem feita porque o meu pai antes de eu entrar na escola comprou-me o livro e uma pedra e ele ensinou-me quando eu vim para a escola, já tinha a primeira classe sabida em casa. Cheguei à escola, aquilo foi sempre a caminhar, sempre bem, sempre bem. Aos senhores venho declamar, para melhor me conhecerem. Vamos ficar bons amigos depois de meus poemas lerem. Há pessoas que só pensam que só o dinheiro tem valor. Mas quem gosta de escrever, desabafa a sua dor. Quando me sento a escrever, parece que fico perdida. Por vezes até me esqueço dos encargos da minha vida. Os poemas que vos conto são da minha autoria. Temos uma poetisa no Val e, afinal, ninguém sabia. Eu gostava que soubessem tudo de mim antes de eu morrer. Há inteligências escondidas que o povo não chega a saber. Quem tiver jeito para a poesia não há que se envergonhar. Venha com os seus poemas para me acompanhar. Gosto de recitar poemas e vos agradeço desta maneira. Assim me vou despedir, sendo eu a Carmín da Carreira. Gosto de poesia, gosto de escrever. Há muitas pessoas que escrevem poesia porque as amarguras da vida dá para a pessoa escrever e desabafar. Também se escreve coisas bonitas porque a gente também não pode viver só da tristeza. Quando me sento a escrever é só para me distrair. Mas depois de ler o que escrevi, acabo por ficar a rir.